Jurandi De que? Do Santos. Do Santos. Jurandir, você é natural de Capitólio. Capitólio. E tem quantos anos você mora em Franca? 38. 38. Você veio quando para Franca aqui? Quando você é jovem, você veio para estudar, trabalhar? O quê? De Capitólio eu fui pro Paraná. Você morou no Paraná? 14 anos. Que região do Paraná? Uma pequena cidade, hoje, Campinas da Lagoa. Mas quando eu fui para lá, era um patrimônio, e era muita mata. Ah, você foi daqueles que? Asfalto era só até Maringá, de Ribeirão a Maringá asfalto. Maringá lá, lá... 300 quilômetros, onde nós entramos. No... Indo pela estrada da Foz do Iguaçu. Nós entramos. Quem é que foi com você? Eu e mais três irmãos. O nome deles? Uh, Joaquim, Gonçalves, Derlin dos de Santos e Antônio dos Santos. Você voltou? Os irmãos também voltaram ou não? Não. Lá ficou. ficou um... Um irmão e um irmão e um foi para Mato Grosso que região do Mato Grosso Campo Grande Campo Grande vocês são dez irmãos Sem dez eu sou o um nono o nono só tenho uma irmã mais nova do que eu dois anos, você você é capaz de falar o nome de todos sim vamos ver então Já começa de baixo ou de cima você que escolhe ponte De debaixo a primeira mais nova auxiliadora auxiliadora Jurandy Maria Vicente Derly Antônio Olga Antônio. Certo. Joaquim. Não sei se eu falei Vicente. É, deve ter falado. O, o Jurandia. depois. Né? Depois de Joaquim tem. Terezinha. Com 90 anos, é Mora onde? Aqui. aqui em Franca? Essa mora aqui. E o mais velho. Faleceu, chama José. José. O Jurandir, e os seus irmãos estão esparramados? Tem uma que mora em Franca? Em Franca, mas é três. São três aqui em Franca? É eu, Berli e Terezinha Tem do Paraná? Paraná tem auxiliadora. E Maria. E do Paraná? Já é falecido. Já é falecido. Só a família dele. Só a família. E, e Minas? Minas tem o Vicente, o mais velho que morava lá, já falecido. Aquela região ali é muito bonita, de Capitólio. Foi, vocês vieram na época da, da, da represa, quando encheu a represa ou não? Não, já estava já, já pronta. A represa. Quando começou o eu era menino, pequeno. Você lembra daquela construção, então? Lembro, lembro o dia a, que fechei. As eu já tava, Aí eu já estava há 14 anos. 14 anos. Eu via a água voltando assim. E tampando as, e tampando, as casas. E tampando aquela lavoura de brilho. Hum. Eu acreditava, e, só que o dia que ele se fechou, eles fecharam para fazer um teste e depois não deram conta de abrir, aí foi uma correria, a helicóptero tirando o pessoal da ilhas, foi, foi uma correria lá, o ô, ô, Jurandir, teve muita gente que sofreu muita depressão de, de ver a história sendo afogada, né? mergulhada por água, tem gente que saiu contrariada. Não, não, não é Para morreu, quê? mas eles ficaram muito assim, porque tinha gente que tinha uma história ali. Naquela aí, região fazenda, que foi... fazenda, isso, que, é. que, ficaram debaixo d'água, né? É, tios, Igrejas, é. casas. Três tios, também. esposa perderam as fazendas. Melhor das fazendas, moradias, tudo foi debaixo tudo d'água. Tudo por debaixo d'água. O pobre, porque a indenização era... Era irrisória, né? Foi, foi. Coisa pequena. Muito, Muito pequena. Eu conheço história de gente que, que ficou muito triste, ficou deprimido, Isso. abandonou, desanimou da vida por causa a, de... A fazenda do meu pai, meu pai tinha fazenda. O lugar da terra é melhor da região. Só não, não foi coberto porque fizeram aquele dique. Ali em Capitólio? Antes de Capitólio. Antes de Capitólio. Uma barragem de terra. Aí nunca, nunca atingiu o Capitólio. Foi por aquela daquela barragem. Certo. não tinha desaparecido o Capitólio. E atingia lá a fazenda do meu pai. Que chama, chama Mata dos Santos. Mata dos Santos? Por causa da família do meu pai. Pegou esse nome. Os Santos? Meu então, pai conta que tipo, foi ele... O pai dele... O travaram lá quando era irmão. Sertão o Jurandir, irmãos do seu pai Quem é que é? Você lembra dos irmãos é, dele? Seus tios O nome deles Antônio Francisco e Maria Lembro desses Dos santos, né? Todos, Família do dos santos tinham Todos tinham fazenda E da sua mãe, você lembra? Lembro Quem é que era? A mãe tinha uma minha mãe ela se chamava Mariana Almada, família dos Almada. Eu conheci Maria, Helena, Lico, João, até minha mãe. Mas eu não conheci a avô e minha avó nem os outros irmãos, que os meus pais morreram muito novos ela era muito judiado, né? na roça. Né? Difícil, né? Você deve ter nascido em casa, né? Todos os dez nasceram na mesma casa. Com parteira? Certo. É, é o milagre da natureza né que a gente a natureza, pensa porque... É. É, é, mas também a parteira era, era como se fosse um médico, né? Tinha Sim. todo o recurso. Sim. E... A experiência ali de... Uma, casa, uma casinha muito pobrezinha... Guardava os resguardos direitinho, né? Diretinho. A sua avó nasceu... viveu quantos anos? É... Minha, minha mãe? É... Minha mãe viveu 60... Meu pai faleceu com 58... 58 anos... É uma história de muita luta, né? É, meu pai de com câncer... Com esôfono, né? É eu acompanhei ele dois anos. Sobrou pra mim que era mais novo, né? Você era tudo casado. Você vai acompanhar. Ô Jurandir, é, você tem quantos filhos? Olha, eu só tenho um filho vivo, né? Certo. Nós perdemos cinco. Nascia perfeito. Mas com cinco dias, oito dias morrendo. Certo. Isso no Paraná. No Paraná. Não tinha recurso. Mas nasci em casa mesmo ou no, no hospital? Nasci Não, nasci no hospital. Na, nasci no hospital. Eu morava pertinho. Pertinho. Da, já da, da cidade. Certo. Já tinha dois médicos. bons lá O Jirandir, foi muito bom ficar conhecendo você. É Ronaldo. A gente sempre registra alguma coisa, que isso aqui, hoje nós temos recurso grande do Face, que anda agora, muito, fica registrada a história do... Agora a história da minha vida, da minha esposa, se eu for te contar ela, então aí é... É outra história, né? Então aí é, você é. cair das pernas.